De Alexandria. Hoje, como vocês podem ver, a gente está trazendo um unboxing mais do que especial. Uh, bom, todos os unboxings para mim são mais do que especiais, não é? <risos> Porque não é exatamente sempre que eu posso fazer. Mas nós temos aqui um fat pack de Out of the Gate Watch. Esse pack a gente adquiriu uh, na, no GP São Paulo a um preço muito bacana, uh, tipo final do último dia os caras estavam liquidando mesmo, que era para levar para ir embora, que nem em feira, uh, então foi bacana porque eu consegui uh, aumentar agora a minha coleção de terrenos uh, full art, e vou ter também um pouco mais de wastes, uh, para quem não sabe essa coleção tem terrenos full art, assim como a coleção que é a Precede, que é a Batalha por Zendikar. E deixa eu ver se eu consigo abrir isso na mão, ah, difícil hein? Não vai ser possível, ah, deixa eu ver com que que eu abro, eu acho que eu tenho exatamente a resposta para isso, engraçado, tô me afastando da câmera, mas a minha voz ela não vai mudar de volume porque, ah, porque estou com o microfone de lapela, tanto que eu tô até falando mais baixo vocês notaram que nesse vídeo eu estou falando um pouco mais baixo, porque o gravador ou o celular que eu usava para gravar antes, ele ficava um pouco longe e eu tinha que falar alto para poder ser escutado. Agora eu posso, estou usando a minha chave, agora eu posso falar tranquilamente sem precisar aumentar o volume e se eu me afastar da câmera o áudio vai ficar igual porque o microfone está junto comigo. Não é legal? Ótimo! Tirar ele da prisão plástica dele, porque ele merece respirar também, não é? Plástico sufoca, galera. Ok. Então, acho que esse feedback, é um preço fantástico. Nem acreditei quando eu vi. Mas, tá aqui na minha mão. Como eu tava dizendo, essa coleção vem com... Aqui ó, guia. Uh, essa coleção vem com alguns terrenos... Full art E só que essa em especial tem o terreno incolor né O terreno básico incolor que são os Wastes, os Hermos né Em português Bom, eu não vou dizer tudo que vem no Fat Pack Só vou mostrar pra vocês mais ou menos o que, que vem aqui Agora tem mais deck boxes dessas aqui pra usar Pra guardar terrenos básicos para draft ou coisa do gênero Eu uso muito isso 9 boosters, batendo tripé para variar. Acho que eu não tenho talento para unboxing sem bater no tripé. É, talvez tenha que treinar mais um pouco. Tipo, minhas habilidades de, de mão esquiva, né, skulk da mão para não passar pelo tripé. Enfim. Uau! Falando do GP São Paulo, rapidamente o GP São Paulo foi bem bacana eu estive junto com a Forja como eu já falei no vídeo anterior no comunicado especial Espinal verde, bonito eu tinha falado que né, eu tava com a Forja e, a, e o pessoal da Forja foi bem bacana trabalhar com eles Foi muito tranquilo, apesar do cansaço, cara, eu voltei no final do domingo moído, quem acompanhando no Instagram sabe, a minha cara de, a cara era de derrota, mas o sentimento era de vitória, <risos> porque, porque sim, né galera, porque primeiro GP que eu vou, eu já vou trabalhando, né, eu vou cobrindo o GP. E foi bem bacana, a gente tem um total de, um total exatamente assim, um aproximado, to, passa na verdade de 5 horas de, de tomadas em vídeo, então, é, cara, eu vou dizer pra vocês, a gente vai ter muito material ao longo dessa semana, nas semanas que vem a seguir, né, porque não é só isso, acho que os ermos estão aqui atrás, yes! São só duas artes para os ermos, nós temos 10 ermos, se não me engano. Então temos mais de 5 horas de gravação de áudio e vídeo. E isso significa que vai ter muito material para a gente utilizar. A gente fez entrevistas com meio mundo. Eu não vou spoiler com quem a gente fez a entrevista. Quem esteve lá sabe. Quem é inscrito nos canais da Forja biblioteca no Biotécnico de sabe com quem a gente falou. Vamos lá, vamos fazer os nossos, nossos boosters então. Vamos falar, parar de falar um pouquinho vamos direto para os boosters. A gente vai pegar só as, a rara e as incomuns. Primeiro a rara, ou foil, enfim. Já temos uma rara, uma rara não, uma foil, a Isolation Zone. A gente vai deixar aqui. E, uau, pr primeiro booster a gente tem uma mítica, General Tazri, um mano aliado. Você paga 5 manas, tem uma habilidade bacana, né? 5 uh, manas, um mano um aliado 3, 4. Quando entra no campo de batalha, você procura no seu Grimório um aliado, uma criatura de aliado, revela, e coloca na sua mão e depois embaralha o seu Grimório. Paga 5 manas, um de cada cor. Uh, as criaturas aliado que você controla, recebem mais x, mais x, sendo x o número de cores uh, dentre essas criaturas. Será que isso serve como Commander, um Five-Color? Hum, não sei, eu não entendo de Commander. Não vou me meter nesse assunto, porque eu, nisso eu tenho que, tenho que estudar muito ainda. Flame Tendrils, Essence player a Relief Captain. Algumas das uh, raras que a gente procura nessa coleção são os Eldrazi basicamente. E se a gente tiver sorte, a gente vai achar Eldrazi, como Eldrazi Displacer, que é o Eldrazi branco. Certo que é devoid, na verdade, né? eles não tem cor. Mas ele é pago com custo branco, né? com mana branca. Mas ele é um dos carinhos. Talk Not Seer, uh, Reality Smasher, dentre outros. Outra Foil, o que que está acontecendo? Unity of Purpose. Foil está parecendo o que? Deram um booster de Eternal Masters, por engano aqui. Não. <risos> wow, Wandering Fumeral. É um, os famosos uh, Person Lands. O pessoal não está uh, querendo falar Man Land para não ter aquela questão do gênero, né? Uh, então é uma Person Land ou uma Creature Land. Pronto, Creature Land, acho que é o mais politicamente correto. Uh, entra virado, você pode adicionar uma azul ou uma vermelha tapando ele. Por quatro manas, duas genéricas, uma azul e uma vermelha. Até o fim do turno ele vira uma criatura 1, um, 4. E por zero você pode mudar uh, os valores de poder e resistência dessa criatura. Ainda um terreno. Bonito. Nossas incomuns. Warping Whale, Imolating Glare e Walker of the Wastes. Muito bem, vamos lá. Ah, essa aqui não tem foil. Nós temos Overwhelming Denial, a nossa rara. Quatro manas, duas genéricas, duas azuis, um por um custo de surto de dois manas. Uh, surto é quando você uh, casta esse feitiço, essa mágica, no caso, uh, depois da sua primeira mágica, né? Uh, isso serve também, no caso de jogos multiplayer, se você tiver uh, um, um jogo de times, né? Uh, Overwhelming Denial não pode ser uh, anulada por mágica de habilidades e anula a mágica alvo. Né? Não é assim poderoso, né? Mas é legal. Mecânica interessante essa de Surge. Pessoal, achava que ela tinha mais a oferecer, mas no fim das contas ela acabou. Pessoal, nem, não, não vejo gente falando muito dela hoje em dia. Tears of Velocut, Flare Drone e Spatial Contortion. Essa carta aqui, a versão promocional dela, tem uma arte ao mesmo tempo muito massa e horripilante. Ok, uau, agora sim, nós temos uma rara, que é uma das Chase Rares, Sylvan Advocate, 2 manas, uma genérica e uma verde, para uma criatura 2-3, um elfo druid aliado. Ele tem vigilância, e enquanto você controlar 6 ou mais terrenos, advocado, Advogado Silvestre, Sylvan Advocate, uh, e, uma, e todas as criaturas terreno que você controla, ganham mais 2, mais 2. Ótimo para aqueles decks de Creature Lands. Não sei se o pessoal monta decks de Creature Lands, mas enfim. Ruin in the Wake, Visions of Brutality e Essence de Só cartas com Devoid no nosso slot de incomuns. Bora que bora. Bora que bora. E. Yes. Ruins of Oran Reef um terreno uh, entra virado e adiciona um mana incolor à sua reserva de mana nessa coleção que foi introduzido esse símbolo de mana incolor se você vira ele você coloca um marcador mais um mais um na criatura incolor uh, que entrou no campo de batalha neste turno muito específico nosso slot de incomuns Unity of Purpose, Weapons Trainer e Walker of the Wastes. Ok, ok, ok. Wow, wow, wow. Acum Flame Seeker Foil. Mais uma Foil no nosso fetchback. Outra criatura lendária, ae eternal, ah, não, Ailey. Quem viu os vídeos, uh, Quem viu os vídeos de pronúncia do The Mana Source, levanta a mão. Ailey eternal pilgrim, um mana branco e um preto, por uma criatura clérico core 2 3. Com um toque mortífero e a habilidade de um sacrificar outra criatura, você ganha vida igual a... A resistência à criatura sacrificada, 3 manos, uma genérica, uma branca e uma preta, você sacrifica outra criatura e exila uma permanente não terreno. Você ativa essa habilidade apenas se você tiver 10 ou mais pontos de vida a mais que o seu total inicial. Muito, muito, muito específico, não sei se vem jogo em algum lugar. Porque isso é o total inicial né, 10 a mais que 20 por exemplo, aí já seria uma coisa assim pro Commander seria interessante, mas, mas o total de vidas do Commander é 40 né, então não vale, não valeria. Iona's Blessing, Kitten's Cloth e Cyclone Sire. Nada assim louco, na verdade. O Silver que é, é legal, mas não é tipo muito legal. Mas a gente não teve nada assim tipo absurdo. A gente teve uma mítica logo no primeiro booster, isso é bom. Stonehaven Outfitter Humana incolor e um branco para uma criatura 2/2. Artífice Core Aliado. As ah, criaturas equipadas que você controla ganham mais um, mais um, e sempre que uma criatura equipada. Uh, que você controla morre, você compra um card. Yeah. A ver, a ver. Gift of Tusks, casol tool collector, tool tool collector, uh, strider harness. Hum. Se fosse tow, seria dois ZOS e não dois L's penúltimo booster galera o que vocês acham do nosso fat pack acha que ele veio de acordo com o preço não quero dizer quanto eu paguei mas enfim uau agora estamos conversando filho Chandra Flamecaller um Planeswalker de custo 6, entra com 4 marcadores de lealdade. Mais um dela, você coloca dois, duas criaturas 3 1, elementais vermelhas, uh, com ímpeto no campo de batalha. Você as exila no, final, no início da sua próxima na etapa final, enfim. Uh, menos zero dela, você descarta todos os cards da sua mão. Depois você compra aquela mesma quantidade de cards, mais um. E o menos X dela, X de dano à criatura alvo. Muitos decks do teu estão usando essa criatura, essa, criatura, essa, essa Plainswalker, então compensou o nosso Fat Pack de alguma forma, não sei se chegou a pagar o que a gente pagou por ele, mas muito legal, muito legal, me gostou mucho, sim, além de inglês eu falo espanhol também, papai chileno, enfim. Devour in Flames, Bones of Mortality e Relief Captain. As nossas incomuns. Último booster, galera. Desde já, eu agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. Uh, curtam esse vídeo se vocês gostaram desse unboxing. Se inscrevam no canal e comentem os nossos... A nossa sorte com os boosters aí embaixo nos comentários, ok? Vamos ver se a gente tem uma outra surpresa nesse próximo booster. É. não sei. Bear of Silence. Um mana. Genérico e um preto por uma criatura Drásico 2/1 com desprovido, óbvio. Quando você casta ele, você pode pagar mais uma genérica e mais uma incolor. Veja bem que há uma diferença entre as duas, ok? Quem jogava antes essa, dessa coleção, saiba que essa regra aqui está bem clara agora. If you do, se você fizer, uh, o oponente alvo sacrifica uma criatura. Ele tem voar, mas ele não pode bloquear. É, é. é. é. é. é. é. é. é. Immobilizer Eldrazi, Joraga Auxiliary e Cyclone Sire, uau não foi um unboxing muito ruim não na verdade eu diria que ele foi na verdade muito bom porque tivemos dois cards que são Chase Rares uh, dessa, dessa coleção, não reclamo, não reclamo, acho que não chegou a pagar eu acho que não chegou a pagar porque eu não estou sabendo dos preços ainda mas, no mínimo, quase pagou a nossa nosso flashback. Pack. Então, vamos ver o que a gente tirou de raras nesses 9 boosters. Bear of Silence. Chandra Flamecaller, em Stonehaven Outfitter. Eileen, Eternal Pilgrim. Wedge, desculpa se eu errei da, da primeira vez, tá? Ruins of Oran Reef. Sylvan Advocate. Overwhelming Denial. Wondering Filmroll, eu não tenho certeza, mas acho que isso aqui é caro, enfim, e General Tarsy, Tarsy, difícil pronunciar essas coisas, aí. enfim, esses foram os nossos, uh, os nossos cards raros, uh, muito obrigado por terem assistido esse vídeo galera. Esmaguem esse botão de like pra gente ter mais uh, unboxings desse jeito, né, desse, de produtos como Fatpacks, Packs, Pulse Box e coisas do gênero. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E, claro, se você gostou uh, desse unboxing, quer comentar algumas das, das cartas, quer me alertar de alguma coisa que custa bastante aí, pode escrever isso nos comentários aqui embaixo que a gente fica mais do que feliz, tá bom? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E ao sair, cuidado para não cair na zona de isolamento. Até mais!